Magia com símbolos, o que é, como fazer, como utilizar símbolos mágicos na sua magia de forma correta ou até mesmo criar e desenvolver símbolos que sejam poderosos é, e utilizados exclusivamente por você. Esse é o tema desse vídeo, eu vou te contar tudo que você precisa saber para poder trabalhar com símbolos mágicos, para desenvolver símbolos poderosos e mágicos, para você colocar aí nos seus, enfim, no que você quiser, no seu currículo, nas suas coisas, no seu livro das sombras e direcionar a sua vontade da maneira que você achar melhor. Então, se você quer aprender como trabalhar com símbolos mágicos corretamente, vem comigo, confere o vídeo que tá, ó, babado. E aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol possa iluminar o nosso encontro. Uma coisa que vocês sempre me perguntam é, Cedric, como usar um símbolo mágico? Cedric, como usar corretamente um símbolo? Ele não vai me trazer nada de negativo? Como ativar a energia dos símbolos mágicos? Para que eles funcionam? No que que eu posso utilizar símbolo mágico? Então, você sempre tem essas perguntas recorrentes nos vídeos, nos comentários. Então, eu decidi gravar para vocês, explicando como trabalhar com símbolos mágicos e tirando a maior parte das dúvidas que eu vejo aqui de vocês mas antes da gente continuar o vídeo se inscreve no canal se você ainda não é inscrito deixa o seu like pra fortalecer ainda mais a nossa energia me segue no instagram para você poder estar tá vendo os outros posts e outras informações que eu trago exclusivamente lá no instagram e deixa aqui embaixo nos comentários se você tem costume de trabalhar com símbolos mágicos ou não, se você já fez algum símbolo criou algum feitiço com símbolos mágico que eu vou adorar saber para a gente poder entender um pouquinho o que são símbolos mágicos como eles funcionam e como eles são constituídos a gente tem que entender que o ser humano tem e necessita se comunicar então a necessidade de comunicação dos seres humanos ela é inerente e extremamente necessária e é só através da comunicação que a gente pode ter é, contato com a história com o passado e a gente vê isso através não só de histórias contadas de gerações por geração, mas até mesmo de escrituras, pinturas e outras maneiras que o ser humano encontra de se comunicar através da arte, etc., que é passado e até mesmo encontrado é, através da arqueologia. Então a comunicação é uma coisa extremamente importante para o ser humano. E ela não é só importante para que o ser humano possa transmitir o que ele sente, uma ideia, um ideal, mas também como ele possa organizar é, o pensamento, organizar a, a maneira com que grupos específicos ou culturas específicas ou povos específicos é, trabalhavam né pensavam e viviam ok a gente pode perceber é, essa essa necessidade de comunicação através das pinturas dos homens das cavernas ou através dos glifos e hieroglifos que a gente encontra é, em culturas como a cultura egípcia onde a gente pode ver que cada desenho representa alguma coisa e que juntos eles formam frases ideias, pensamentos e têm significados próprios isso é variante de cultura para cultura e a gente vai conseguir encontrar isso de maneira comprovada então através através dos símbolos, eles transmitem ideias, né? E os povos trabalham com isso, nós trabalhamos com isso. E cada cultura vai ter a sua maneira de transmitir através dos símbolos aquilo que elas acreditam, aquilo que, aquilo que elas vivem, a maneira com que elas se comunicam vem através destes símbolos que são criados e desenvolvidos e disseminados por aquele povo, por aquelas pessoas, por aquele grupo em específico ao longo da história. E é justamente por conta destes símbolos que a gente consegue é, criptografar o que eles queriam dizer, vamos dizer assim, e trazer à tona o que eles viviam, o que eles vivenciavam, o que eles passavam, ok? Aí você me pergunta, mas Cedric, o que, que se comunicar tem a ver com símbolos mágicos? É muito fácil a gente entender, meu caro Rouxinol, que a, a maneira mais comum de comunicação é através da fala. Né? mas nem só a fala né? que é transmitido, não só as palavras e as nossas ideias comuns mas histórias e ensinamentos através dessa parte de comunicação mas a gente também tem a comunicação não verbal né? que ela pode vir através de, de, de gestos, desenhos e ilustrações e é aí que a gente entra dentro é, da relação que a comunicação tem com os símbolos mágicos então o que, que é um símbolo mágico? ele é a comunicância de alguma coisa então, um símbolo mágico, ele tem uma informação por detrás dele, ele tem uma história por detrás dele, ele tem uma intenção por detrás dele, ele tem uma energia por detrás dele, não é só um desenhinho, né? A gente pode perceber que desde muito pequenos, né, a, a, a gente vê psicólogos, né, psiquiatras, que através dos desenhos, de crianças, ou através daquelas manchas que se apresenta e pede para a pessoa interpretar, a gente consegue entender o que está no subconsciente das pessoas. Então, o desenho, a imagem, ela é uma forma muito poderosa de falar com o nosso subconsciente. E é aí que os símbolos mágicos trabalham. Os símbolos mágicos, eles não trabalham só na esfera consciente, para quem sabe o que ele significa, mas ele também trabalha na esfera inconsciente, estimulando as pessoas que olham aquele símbolo e até mesmo o seu criador, para que ele fortaleça e desenvolva ainda mais aquela intenção que está por detrás do símbolo mágico, entende? Então, se você olha um pentagrama e alguém te ensina que o pentagrama significa isso, isso e aquilo, toda vez que você olhar para esse pentagrama, ele vai falar com o seu subconsciente, vai fortalecer para você a ideia e o poder que aquele símbolo foi é, te transmitido ok? Então por isso que existem muitos símbolos e sigilos que eles são secretos e que na realidade só quem desenvolveu vai saber o significado real dele e ele vai causar efeitos diferentes nas pessoas que não sabem o verdadeiro significado, mas ainda assim essa sensação causada pelo símbolo vai fortalecer a intenção daquela pessoa que criou então o que é o símbolo? É a comunicação a sensação, a intenção e a magia de quem criou estabelecida naquela imagem, é uma maneira de linguagem de comunicação é, pessoas de círculos, culturas uh, sistemas mágicos se reconhecem através dos símbolos e esses símbolos eles não precisam ser só desenhos, eles podem ser gestos palavras, sons e movimentos entende? Então símbolos mágicos quando a gente fala do desenho propriamente dito, ele é uma comunicação de uma intenção, de um poder de uma magia, de uma vontade que através do indivíduo que visualiza aquilo aquilo se fortalece, ou aquilo entra em contato com aquele indivíduo, com o psique daquele indivíduo e faz a magia acontecer. Por isso que a comunicação tem tudo a ver com simbologia e como essa magia simbólica funciona, né? Como os símbolos atuam. Mas antes da gente continuar, eu vou te contar uma novidade. Você pode a partir de agora se tornar membro aqui do canal e ganhar benefícios incríveis e imperdíveis como selo de membro exclusivo aí, ó, para você, fazer parte do grupo C secreto do canal, onde a gente fala sobre magia, onde eu tiro as dúvidas de vocês e a gente conversa sempre. Você pode ganhar uma consulta mensal de uma hora comigo, todo, todo mês, porque é mensal, afinal de contas, né? E outras muitas coisas legais. E é muito fácil... Tá? para ser membro do canal, é só você aqui embaixo do lado do inscreva-se clicar em ser membro, se tornar membro, ok? E escolher uma das categorias que melhor cabe aí para você, certo? Então não se esqueça, faça isso já, se torna membro e vem fazer parte da Revoada dos nós. Sendo assim, os símbolos mágicos eles vão ter significados diferentes e variantes de bruxo para bruxo e vertente para vertente. A gente pode até ver símbolos antigos, né, que para uma religião ou uma tradição significa uma coisa e para outra signi significa outra, completamente diferente. Isso acontece e é natural, tá, por conta dessa, dessa transição de conhecimentos. Normalmente, é, cada grupo né, que trabalha com magia vai ter o seu símbolo, vai ter as suas formas. Formas simbólicas e esses símbolos eles são estudados e têm seus significados e você vai entender e vai aprender o verdadeiro significado de cada um dos símbolos que você vai encontrar quando você efetivamente entrar nesse grupo e estiver estudando aquela vertente religiosa e passar pelos ensinamentos que você tiver que passar é, muitos símbolos mágicos que você vai ver dentro de grupos ordens e religiões eles têm também ensinamentos escondidos por detrás daquele símbolo e é justamente aí é, em que a coisa ela muda de figura, né? Aonde o símbolo, ele passa a ser mais do que um ativador da consciência ou da inconsciência, para embutir dentro dele uma linguagem, um ensinamento, uma ideia específica que aquele neófito, ou que aquele aprendiz vai aprender e vai ter contato quando ele estiver já no grau aonde ele uh, vamos dizer assim, estiver apto a receber aquele conhecimento. Então, os símbolos, eles podem ser muito mais profundos e conter significados e aprendizados muito mais é, intrínsecos, muito mais é, fortes do que a gente imagina, né? E a gente vai ter contato e acesso é, a esses significados quando você estiver numa ordem, num grupo, numa enfim, num sistema é, específico mas Cedric, como eu faço para colocar poder ou dar poder para um símbolo e como um símbolo ganha poder? Na verdade, esse processo não é o processo, acho que, mais difícil, ao meu ver. A gente dá poder para um símbolo a partir do momento que a gente constrói aquilo com um significado, ou a partir do momento que você atribui um significado àquele símbolo. E isso pode ser feito através de um cântico, de uma ritualística, de um momento onde você está em estado gnóstico ou alterado de consciência, etc. Não, não é tão difícil de dar poder para um símbolo, até porque a recorrência né, de você olhar para aquele símbolo e ver que ele significa aquilo, que ele traz para você aquela intenção, aquela energia específica, já vai fortalecendo ele ao longo do tempo. Então se você desenhar uma batata e imaginar que aquela batata ela vai te proteger, toda vez que você olhar aquela batata, aquela batata vai ter mais forte a energia e a intenção da proteção e aquilo vai te proteger efetivamente com mais força e mais eficácia a cada tempo em que aquela batata está em contato com você e você olhando para aquela batata e pensando naquela batata como um símbolo de proteção. Então a nossa crença, a nossa vontade, a nossa ideia na hora da construção, no desenvolvimento de um símbolo, dá poder para ele. Entende? Então você pode fazer isso com qualquer forma aí que você acha que funciona pra você desde que você acredite naquilo e transmita aquela intenção e aquela energia para aquele símbolo efetivamente. para exemplificar o que eu tô tentando passar aqui pra vocês com relação a acreditar no poder dos símbolos, tem, uma tem um, um filme que eu gosto, que é o da magia ser e tem um momento onde o policial está sendo atacado pelo espírito e o espírito vai arrancar o coração dele e de repente ele, o espírito começa a gritar de dor e tira a mão do peito e está um, marcado é, um, uma estrela no peito e daí uma das irmãs, né se não me engano foi a Dili ela fala assim que aquela estrela protege ele porque ele acredita que, que o emblema policial, que é aquela estrela tem poder de proteção então se ele acredita naquilo, aquilo passa a ter uma força Força, e aquela força efetivamente passa a funcionar e atuar na direção que ele está dizendo que é, que é a proteção Eu vou ver se eu coloco aqui o um pedacinho do vídeo para vocês verem, é muito legal Então, Cedra, qual é o segredo para a gente poder utilizar símbolos mágicos? O segredo maior para a gente utilizar símbolos mágicos com eficácia e eficiência é a gente compreender o que aquele símbolo é, da onde ele veio, o que ele expressa, e, então, é, magnetizar aquele símbolo com a sua vontade. Existem símbolos que já fazem parte de grupos, ordens religiosas e já tem uma egrégora, né, que é uma energia por detrás dele. Se você não faz parte daquele grupo ou se você não conhece aquela egrégora, eu não recomendo você utilizar aquele símbolo, ok? Se você quer criar um símbolo de proteção, você não precisa pegar um símbolo de proteção milenar de uma cultura ou de um sistema religioso ao qual você não pertence. Você pode criar o seu símbolo de proteção e ele vai ser efetivo, até porque se a gente está pegando um símbolo de proteção de uma cultura, um grupo específico a qual você não faz parte ele vai ter significados e ele vai ter conhecimentos ocultos para aquelas pessoas, daquela religião e daquele grupo de pessoas que você não tem acesso, então se a gente for pensar em quantidade de proteção, talvez você não esteja sendo protegido com a quantidade ou com o nível de proteção que você deveria, porque você não está per pertencendo realmente àquele grupo, então não tem acesso real àquela egrégora, entende? Então a ideia é que você trabalhe com símbolos que você conhece, talvez símbolos que sejam universais e que não façam parte uh, de um conhecimento específico, de um povo uma cultura específica, e se você quer trabalhar como culto, uh, com um símbolo de uma cultura, com um símbolo de uma egrégora específica você conheça essa egrégora entenda como ela funciona e tente se conectar realmente com essa egrégora para que você traga para você com eficácia aquele poder, aquela intenção, aquela energia que já tá lá se não, cria o seu próprio símbolo. É, é, esse é o meu conselho maior, assim. Eu acho até melhor que você desenvolva os seus símbolos e, e a maneira de você trabalhar as suas magias do que você pegue coisas que você não tem um acesso real de significado, ok? Se não, fica um simbolismo genérico. Então, para ser um simbolismo genérico, cria o seu próprio símbolo, ok? Essa é a minha, a minha visão com relação a isso. É isso, eu espero que vocês tenham compreendido o tema, que eu tenha conseguido ser claro com relação às a, a, coisas abordadas. Se ficou alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer do mundo em te responder. E caso ainda tenha algumas dúvidas muito complicadas que apareçam nos comentários, eu gravo um outro vídeo para vocês esclarecendo essas outras dúvidas, certo? Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.